Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre sinais de traição do seu marido Você acha que seu marido está te traindo? Você está desconfiado de alguma coisa? Tá achando que ele tá aprontando? Então bora assistir esse vídeo porque hoje nós vamos dar dicas De como você saber se seu marido está te traindo ou não Bora lá? Em primeiro lugar... Nós mulheres sabemos que temos o sexto sentido. Sabe quando você olha pra aquela menina e você não sabe porque você não gosta dela? Pois passa um tempo e aí você vai ver que ela fica de tititi com seu marido pra cá, tititi com seu marido pra lá. Ou às vezes não tem nada. Só que você tem aquele negocinho com aquela menina. Você já olha pra mim, sai de perto de mim. Eu não gosto dela. Eu não quero falar com ela. E você não sabe porquê. Isso se chama sexto sentido Só nós, mulheres, sabemos o que é isso Não adianta explicar pros homens Porque eles não vão entender Eles não tem esse é só da mulher Só dela não, não, não tem Você não tem, você não sabe O que que é Então não dá palpite Né? Só nós sabemos Quando esse sexto sentido apitar é Assim como minha mãe fala Quando dá aquele tim, Aí você já tem que ficar esperto Primeiro sinal metro sexual você percebeu que o seu marido, ele está se arrumando demais além da conta, né? Tá arrumando a chuba, eita chuba! <risos> Arrumou a chuba, se inscreveu na academia, comprou roupa nova, tá saindo de casa todo pomposo e cheiroso. Se quando você conheceu ele, ele já era assim, aí tudo bem. Mas se ele era um relaxado, e agora, ele começou a se arrumar demais, é bom você ficar de olho, gata. Porque se ele não está se arrumando para você, dentro de casa, ele está se arrumando para quem? Não é mesmo? Para quem que está se arrumando? <risos> Sexo. O que é isso mesmo? Ultimamente, você percebeu que não é mais tão desejada pelo seu parceiro quanto antes. O intervalo de tempo entre uma relação e outra aumentou drasticamente. Então, amiga, se você já está virando virgem de novo... É, bem é bom você já começar a verificar para saber o que tá acontecendo aí. Apagar rastros da safadeza. Toda vez que você mexe no celular dele, não tem nada. É impressionante. Não tem ligações perdidas. Mensagem. Mensagem no WhatsApp. No Facebook. Não tem nada. Nada. Não tem nem contato direito. Meio estranho, você não acha? Sinceramente. Porque para mim... Uma pessoa que tem o celular limpo o tempo todo Ou é muito, muito, muito antissocial Ou tá aprontando a olhos, cara Não, porque não é possível Como que a pessoa ela fica com o celular limpo o tempo todo? Não existe isso, cara Não tem nem ligação pra mãe Nem ligação por mão pra tia Não tem nada É impossível isso Agora, se o seu marido é antissocial Não se preocupe Está te tratando mal Muitas vezes quando o homem ele está traindo, ele começa a criticar a esposa dele assim absurdamente. Seu, seu nariz cresceu um pouquinho? O meu nariz. É, tá, tá meio grande o seu nariz. Não. Minha orelha aumentou. É, orelhão. P... Nossa, amor. Esse olho seu tá estranho, esbugalhado, parecendo de. E esbugalhado? De Por quê? Sua é cabeça, sua. Tô parecendo a cabeça de Etevalda. Cabeça feia da p... Nossa. Eu vou chorar Mentira. Ai, só porque é pro vídeo, não posso já te arregaçar a tocar Essa atitude é porque o homem ele sente muito peso na consciência. Então ele faz o que? Ele tenta toda hora procurar um defeito na sua esposa, ordinário, né? Pensa num cara ordinário para justificar o que ele tá fazendo. Ele não sai do computador. Você, não pense que só porque ele está conversando com outras pessoas no computador não significa que não seja traição. Uma conversinha aqui, outra conversinha ali. Fernando, o que você está fazendo? O que, que foi que você está fazendo aí? Ué! O que? Um disco passou ali. Onde? Ali! Passou ali, ó! Não, onde disse. Ali, ali, onde salvador? Passou voando! Vamos lá ver? Vamos! Vamos! E quando você percebe, já não tá mais um namorozinho virtual. Já tá num negócio super presencial. E o seu chifre tá muito presencial também, minha querida. Se o seu marido, ele fica mexendo no computador quando você tá dormindo, ou, toda vez que você chega perto dele, ele fecha o computador, entendeu? Não quer que você veja as coisas Melhor você ficar ligeira Horas extras no trabalho Seu marido sempre foi aquele típico seu madruga Fogadão, gosta de ficar em casa Falta no trabalho Faz tudo errado E aí, do nada, ele começa a fazer hora extra Virou o maior empenhado, trabalhoso Trabalhado da face da terra Bom, nesse caso, é bom você já começar a se mexer, entendeu? Porque não é uma coisa normal Seu marido não fazia nada e agora ele quer ficar fazendo hora extra O que, que é isso? O que está que acontecendo? Também tem aquele marido que viaja muito, que já é da classe mais meia alta, né? Se por exemplo, o seu marido tá lá em outro estado você começou a perceber, que ele vai pra lugares que não pega o sinal. Às vezes não pega mesmo, tá, gente? Mas assim, se toda vez que você ligar pra ele, não tá pegando o sinal. Alô, amor, você tá conseguindo me ouvir? Alô, amor, amor! Amor, tá me ouvindo? Oi! Não tô conseguindo! Tô Oi! Conseguindo Ô, oh, amor, amor, tá, tá cortando a... a, a, a, a, a ...ção. Deixa eu me amor. tá passando no túnel. Eu vou falar não, é, contigo. Que... Ah, As chamadas estão sendo encaminhadas para a caixa de mensagens. Restauração da sua vida se dança pode Que droga. Um para As viagens dele estão ficando muito mais prolongadas do que antigamente. É bom você dar uma verificada, gata. Pega o um avião e vai atrás dele. O que, é que tá acontecendo? Não é não? Porque homem, quando ele ganha asa, ele sai voando. Então você segura ele. Entendeu? Entendeu? Faça isso. A, A distância, distância está, está grande. grande. Você percebeu? Que o seu marido ele anda muito distante. Ele não quer mais comparecer em festas de família. Sempre fica de canto quando alguém vem na tua casa. Tenta não conversar muito. Tenta não se fazer muito presente. Quando acontecer isso, meu, só tem duas opções. Ou ele está com depressão. Nesse caso, contrata um psicólogo. Que se ele não tiver com depressão, minha querida, é porque ele está com remorso. Quando o cara está traindo, ele tenta o que se afastar da família, dos amigos e principalmente de você, amigo. Ele está com remorso, só que ele não quer sentir o remorso. Então, quanto menos envolvimento ele tiver com a família e com você, menos remorso ele vai ter. Ou seja, ele é um cretino que ele não quer parar a safadez. Ele não quer ser uma pessoa certa. Ele quer o quê? Quer pilantrar. Mudança de comportamento. Ele não conversa mais com você. Não te leva mais para sair quanto antigamente. É óbvio que a pessoa não vai sair. A quantidade de vezes que saía antigamente. Mas, por exemplo vocês saíram muito, muito, muito, muito, muito. E aí, do nada, ah, parou, não quero mais sair. Tô falando assim, drasticamente. Então você já começa a ver: poxa, o que, que tá acontecendo com ele? Uma coisa tem de errado que não é possível: acusação sem sentido. Seu marido, ele fica mexendo muito nas suas coisas ultimamente. Entendeu? Fica procurando toda hora coisa onde não tem. É uma mensagem aqui, é um negocinho na bolsa ali. Tudo é motivo pra ele falar que você tá traindo ele. Achei a prova do crime. Ali, Alive! Alive! O quê? Achei a prova do crime. Que prova do crime? Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei que você comprou essa bala para poder beijar alguém? Nossa, você tá louco. Ou melhor, você ganhou essa bala. Você ganhou essa bala. Do seu amante e guardou o papel como recordação. <risos> você guardou como recordação porque foi uma coisa especial do seu amante. Nossa, a pessoa não pode nem comer mais uma bala agora. Não pode nem mais comprar um disquete. Só pra beijar os outros, né? Que você quis comprar, né? <risos> Eu não! Você tá louco! E ainda me chama de louco. Ah, ainda me chama. Quando a pessoa chama outra pessoa de louco, e aí tem, aí tem coisa é que coisa isso também pode ser um sinal de traição o que acontece ele está projetando as atitudes dele em você achando que você pode fazer ou estar fazendo a mesma coisa que ele faz contigo, amiga E a possibilidade dele se ver na mesma posição que você tá agora Isso deixa ele extremamente enlouquecido, possessivamente maluco Ele tudo bem, ele pode trair, ele pode fazer, não sei o que Mas ele não pode nem pensar que você pode fazer a mesma coisa Prestativo demais da conta Seu marido, ele nunca gostou de ir no supermercado ele nunca gostou de, de fazer as coisas fora de casa E ultimamente ele está assim tipo, vai sem falar nada Você fala, você pode ver, já estou indo, pega as coisas, já vai, já vai lá, já vai fazer aquilo E já quer ir logo Quando o cara tá traindo, qualquer oportunidade que ele tem para sair de casa Pra ele é a melhor coisa do mundo, é uma oportunidade que ele usa pra falar com tá a bonitinha no telefone, então você tem que ficar de olho, sim. Eu só quero deixar bem claro, meninas: que são algumas mudanças realmente que pessoas que estão traindo fazem. Sim, só que não é só porque o seu marido mudou uma coisinha ou outra Que você já tem que chutar o balde Já falar ah, você tá me traindo, que não sei o que Pelo amor de Deus, gente As pessoas, elas mudam com o tempo Os gostos das pessoas, os objetivos Com o tempo, tudo muda Não acuse se você não sabe se realmente ele está te traindo Também não é pra ficar louca Ah, agora eu vou prestar atenção nisso Ah, está fazendo isso aqui não, não é assim, gente, tá? Não seja possessiva você também, senão ele vai achar que é você que tá traindo ele. <risos> Entendeu? Então, assim, faça as coisas com calma. Se você tá vendo que realmente o seu marido ele mudou várias coisas, tem vários sinais que ele está te traindo, procure saber primeiro. Não acabe com o seu relacionamento sem você saber o que realmente está ocorrendo. Essa é a nossa dica de hoje. Galera! Eu espero realmente que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês têm alguma dica de vídeo pra gente fazer, escreva no comentário. Não deixe de deixar o seu comentário falando se você gostou, o que você tá achando do canal, o que você não tá, o que a gente tem que melhorar. Pode falar. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se inscreva no canal pra receber atualizações. Não se esqueça de se inscrever no canal, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.